Olá, aqui é o Bruno Pérez e hoje a gente vai falar sobre tipos de e-mails e algumas dicas para você melhorar o seu e-mail. Vamos nessa? Solta a vinheta, Macolino. Um Aqui é o Bruno Pérez, bem-vindo a mais um Guia de Marketing e hoje a falar sobre tipos de e-mails e algumas dicas para você melhorar a qualidade do seu e-mail. Mas como assim tipos de e-mails? É, existem vários formatos e vários tipos de e-mails. Primeiro, uma newsletter, um e-mail marketing, um e-mail promocional, um e-mail de relacionamento, um e-mail de automação, um e-mail para aquecer o seu lead, são vários formatos de e-mail. Em tese, uma newsletter vem de news, notícias, é um tipo de e-mail mais informativo. Às vezes enviado por uma comunicação interna de alguma empresa, ou quando você quer fazer... É alguma ação que você vai explicar um pouco mais sobre o seu serviço, é mais informativo, tem um tom até um pouco jornalístico às vezes, ou muito mais de comunicação. E o e-mail marketing já vem aí, é um marketing, é uma forma de você fazer uma ação promocional, uma ação informativa focada em vendas. Então, muitas vezes você vai receber isso como promoções, como uma explicação muito mais voltada para um produto e focada em venda. Mas existem outros formatos de e-mail, quando você está contando uma história, por exemplo, e aí esse e-mail talvez tenha muito mais textos ou imagens indicando essa história, indicando o que você está fazendo. E-mails que talvez estejam no meio de uma automação de marketing para você converter o seu lead, talvez ele tenha informações em um, promoção no último, no começo mais imagens, ou seja... O tipo de e-mail depende do seu objetivo. A gente já falou sobre objetivos e metas, vou colocar o card aqui em cima para vocês, porque depende como você vai avançar. Qual é o ideal, Bruno? O ideal é que você tenha um planejamento e entenda como vai criar esse e-mail para se comunicar com o seu público-alvo e atingir o seu objetivo. Agora, algumas dicas que vai, vão ajudar a melhorar os resultados do seu e-mail, independente do tipo que ele é, do formato que você está... É, aderindo para sua estratégia. Primeiro, jamais, nunca, coloque anexos nos seus e-mails. Principalmente se você vai disparar ele para ferramentas ou para muitas pessoas. E algumas pessoas não te conhecem pessoalmente, ou aquele e-mail vai introduzir uma nova, uma nova ação de comunicação. Por exemplo, você trabalha com uma rede de hotéis e quer enviar... Um desconto, ou quer fazer alguma ação promocional para o final do ano, café da manhã grátis ou pacote, compre dois dias, ganhe três, etc. Já vi isso, muito comum as pessoas enviam a grade tarifária ou enviam a promoção em um anexo, um PDF. Escreve no e-mail e manda um PDF. Primeiro, anexos frequentemente são bloqueados. Segundo, as pessoas não estão preparadas para receber um anexo se elas não pediram por isso. Uma coisa é o cara preencher um formulário pedindo para receber um e-book e aí vem o anexo, isso pode acontecer, não é o mais indicado. Outra coisa é do nada a pessoa recebeu um e-mail, ela pediu para receber alguma promoção sua e vem um monte de anexo. Por quê? Na internet geralmente anexo é vírus. Os próprios eh, sistemas de e-mail não vão permitir ou ah, os browsers que as pessoas recebem esses e-mails já vão colocar você em spam, então nunca coloque um anexo em um e-mail. Seja sucinto na sua mensagem Cuidado com mensagens muito, muito longas Dependendo do perfil do seu público As pessoas não vão ler isso Tem muito cara de spam Cuidado O assunto da sua mensagem Cuidado para não ser um milagreiro O que é isso? Eu costumo brincar com alguns alunos Porque as pessoas Começam assim os seus títulos. O meu serviço vai resolver todos os problemas. É o melhor serviço do mundo, o melhor produto do mundo. Aí você coloca um monte de exclamação. Cuidado com colocar cifrão, colocar é, informações muito abusivas no seu e-mail. Quando é muito fácil, quando é muito milagroso, tende as pessoas a acreditarem que não é verdade. Então, qual a melhor forma de fazer isso? Seja sucinto, seja realista, explique. Tem como você colocar até uma variável que vai capturar o um nome. Do seu, do, do seu cliente, então, olá Bruno, chegou uma promoção de final de ano para você, confira, Ô, Bruno, temos uma promoção de hotéis que é a sua cara, uma coisa mais informal, cliquei nesse meio, tente mesclar imagens, nichos como alimentação, viagens, são muito imagéticos, então cuidado para não colocar só texto, e aí tem algumas dicas um pouco mais técnicas sempre que colocar imagens tem que colocar descrição ou título nas imagens isso vai dentro do código html talvez pode parecer um pouquinho mais técnico mas isso ajuda porque nem sempre as pessoas é, estão configuradas ali o sistema programinha delas para receber um e-mail em html às vezes vem tudo por texto e aí se essas imagens não têm ali os títulos as metas de títulos vem tudo cheio de xizinho outra coisa Sempre teste os e-mails antes de enviar. Como? Cadastra você numa lista de testadores dentro do seu sistema. Abre no celular, abre no Yahoo, no Gmail, no Hotmail, no e-mail do UOL, no e-mail corporativo, envie para amigos, faça testes, porque navegadores diferentes e leitores de e-mails diferentes vão ver e-mails de formas diferentes. Quanto mais você testar, olhar e se preocupar com isso, mais assertivo vai ser. Isso faz com que seu e-mail caia menos em caixa de spam e aumente seus resultados. Sua marca. Sempre tente manter o logo da sua marca, ou em cima, ou a assinatura da sua marca. Isso passa a confiabilidade. Um outro detalhe. Todo e-mail tem um sender, é quem envia. Cuidado para que aquele nome ali seja condizente com a sua campanha, com a sua marca. Às vezes, se os meus clientes estão se conectando com a minha empresa que chama Arcabus, e eu envio um e-mail com o nome Bruno alguma coisa, às vezes as pessoas não não ligam o nome à pessoa. Então, quando estão se comunicando com a minha marca Bruno Pérez, a pessoa que está enviando o sender ali, o dono do e-mail, é Bruno Pérez. Ou às vezes é Arcabus, depende do seu projeto. Então, nunca envie. Anexos. Seja sucinto. Os imagens, os títulos nas imagens. Cuidado com milagres e coisas mirabolantes nos seus a, assuntos, ali no subject. O, a pessoa que está enviando tem que ser a pessoa que está se comunicando com o cliente. Pense bem nos tipos de e-mails que vai fazer. Coloque nas suas campanhas, teste e... E vai em frente. E-mail é uma ferramenta muito forte, muito consistente, que se bem utilizada pode trazer grandes resultados. Ainda mais se compararmos com antigas estratégias de, de e-mail de indireto, de marketing direto, que são cartas por correio, ou jornais que são entregues. O e-mail pode ser muito eficaz, sim, se bem usado. Muitas pessoas dizem que não funciona mais, mas às vezes existem técnicas que podem parecer básicas, mas não são utilizadas. Esse foi mais um Guia de Marketing. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Eu sou o Bruno Pérez. Assina o canal aqui embaixo para acompanhar o nosso Guia de Marketing todas as terças e quintas. Estamos aqui no Guia de Marketing tentando trazer informações para você construir um planejamento, para você tirar aquele projeto do papel e atuar no Marketing Digital. Dá um like, dá um joia, deixa o seu comentário. Aqui vão estar os vídeos dos últimos programas. Espero vê-los aqui toda semana. Até a próxima.